What do you think the mega reveal at Tenno Live is going to be? Can you tell me think about this this umber thing that's maybe going on or whatever? It was pretty amazing like it's a whole new direction for Warframe and all this. You got all these other games coming out, but this one's free. When's 2018 happening? Get it started. É isso pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Estou trazendo para vocês o resumo da Dev Stream, uh, da, desculpa lá, da Tano Live que aconteceu hoje às 7 horas da tarde, nesse caso 2018 Tano Live. Pessoal, o que vocês acabaram de ver foi um teaser, tipo assim, dando o começo, a introdução que eu decidi pôr aqui para vocês, ok? Muito top, pessoal. A Tano Live veio com muitas coisas hoje, coisas maneiras, tipo, praticamente vou dizer que veio com o futuro novo do Warframe é por isso que eu jogo o iFrame, pelas novidades, pelos conteúdos que eles mostram, que eles trazem, pelas coisas que eles fazem para nós os jogadores do Warframe, é a sério. E dessa vez eles não ficaram atrás dos outros jogos que estão a sair, mas praticamente o Warframe é um jogo inovado, é um jogo que vale a pena jogar. Pessoal, até no live praticamente vemos várias coisas, mundos diferentes, coisas que não sonhávamos, sonhávamos. Acho eu, ter agora no jogo, mas tudo vai mudar Ok, olha, a gente vai contar agora com novos produtos assim, skins novas, uh, wireframes novos A planície do Vênus já vai chegar pessoal, em 2000. ainda está tá quase, então vamos aguardar um pouco, acho que mais ou menos que Um papelito meu, palpite, setembro, outubro, agosto vamos só o papel ok é só uma opinião minha pessoal mas ok vamos também ter skate voadores o que é isso skate voadores pessoal vejam já já os jogos já vem com arduos wireframes novos Vênus ainda inclusive pessoal vamos tipo, ter o planício de Vênus ainda por cima vamos contar com viagem no espaço guerras estelares tipo tão perceber o tamanho das coisas que vai acontecer agora no Warframe só o skate já é tipo uma coisa uau Vamos ter um skate voador. e agora vamos ter uma batalha no espaço, com o um mundo aberto de Vênus, ok, vejam isso. E não contando que o novo jogo afirma, eles são overpower, eu vou depois apresentar para vocês aqui o nome deles. Agora pessoal, vejam o teaser, a sério, vejam o teaser do, de Vênus aqui, que vocês vão a gostar muito, eu já vou tocar. Diz-me pessoal, como não gostar do Warframe? se eu antes já gostava do Warframe, eu gosto eu gosto muito mesmo. A ser com essa jornada, não, com esta atualização que está vir de, de Vênus, vai ser tão awesome. Vocês viram como é que está aqui os inimigos, as aranhas, tipo, pelo mapa todo, como o mundo já é aberto. a no aquela nave espetacular, viram o Sakate, pessoal, aquele secate tipo, what? Eu quero ter um desses, eu já quero ter um desses é -te mal começar aquilo. E espero que seja tipo algo que também pode usar em Aidon lá no Panissos, quer é dizer, nesse caso. A ah, sério, aquilo é awesome, eu gostei muito, ok? Ainda por cima, o Afro nos presenteou com um taser novo, ok? O taser da nova jornada, ok? Literalmente, a nova jornada é da New War, ok? Ainda por cima, não é só aqui a nova jornada. Aquilo passa, passo, eu acho, na minha opinião, passa num mundo diferente, tipo numa como posso dizer, realidade muito diferente tipo num espaço-tempo acho eu No espaço-tempo eu acho que se passa vai se passar aquela nova jornada que vai sair da New War, ok aquilo é mesmo bonito vocês vão ver eu espero que vocês gostem do teaser então vejam aqui o teaser novo também da nova jornada New War, ok What must I do? No. No. Então pessoal, o que é que vocês acharam? O que é que vocês deixam no comentário a vossa opinião sincera sobre o que é que acharam dos três que estão aqui, sobre a Teno Live e tudo sobre a Teno Como também? Deixa aqui na descrição pessoal, não tenham medo, ok? Até o próximo vídeo.